Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu vim ler com vocês os casos mais enusitados, engraçados, bizarros, tristes... De dates românticos que vocês me mandaram lá no meu Instagram. Inclusive, se você quiser participar dos próximos vídeos, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre pedindo perguntinha, tudo lá pelos stories. Então me segue lá, meu arroba é esse aqui. E vamos lá, né? Sem mais delongas. É, não vou falar o nome de vocês, tá? Então fiquem tranquilos. Então assim, quando tu quiser participar do vídeo, pode deixar teu nome. Se quiser aparecer, também fala, tá? Então, mostra minha cara, mostra meu nome, que daí eu boto, tá bom? Então vamos lá. Uma vez marquei de sair com uma mulher e me deu dor de barriga no rolê. Tive que inventar uma desculpa... Pra voltar, ou seja, ele já tava lá Sim Ô, oh, mas eu vou te dizer que a dor de barriga em primeiro encontro é comum? É comum Nervoso? Normal? Às vezes dá em mim antes e aí eu me atraso É? Em mim também já aconteceu isso várias vezes eu, então, tipo, qualquer coisa legal que a gente vai fazer da dor de barriga Tive que inventar uma desculpa pra voltar, amigo Não tinha banheiro, vai no banheiro Eu não voltava, não Não voltava Talvez a moça pode ter ficado ofendida, sei lá, a menina, sei lá Ah, sei lá, eu preferia que me contasse Eu tava também, ruim, eu também e aí eu ficava, sei lá, esperando também. Fui encontrar um menino pra esquecer meu ex. Eu já começou a merda aí, né? Encontrar outro pra esquecer o ex é a pior coisa que tem pra fazer. Quando cheguei lá, o meu ex era primo dele. Bacana! Que Bacana, top! Ele foi com o filho. Eu voltei a ser criança e o dente fluiu tanto que deixei, deixou de ser dente. Ah, legal, né? Já mostrou é, tipo, que é paisão. já mostrou que tipo assim, ó... Meu filho tá comigo, é isso aí. Eu acho que dependendo da mulher, a mulher já ia dar uma, uma coisa ali de tipo, ah, nada veio, cara, eu vou um filho, tipo, tomar água, tá? Bom, um sim, uhum. né? Já tinha mostra uma confiança? Eu já assim. Eu ia adorar também. Marquei um encontro com a Crush e outro contatinho apareceu minutos depois, porque sabia onde eu tava, meu Nossa. louco Foi muito desconfutada, né? A menina, né, a outra que chegou, né? ver a cara nele. Tá, e a outra chegou e falou o quê? Será que ela sentou na mesa de trás e ficou tomando um sorvete agorando <risos> o, o dente? Fica aí a dica aí. Nada de psicopata é isso. Tu vai atrás assim da pessoa, grava um vídeo e fala eu estou te vendo. E a pessoa fica tipo saí com um boy e ele brincou de me dar um empurrão. Torce o pé e tive que ir embora. A amiga, vi tua cara. Nossa! Ai, mas ele foi meio assim, brutamonte, grotesco, não? Ai, mas deve ser adolescente, né? Deve ser. ela não parece ser tão adolescente, não. Tipo, e ela ainda voltou empurrão entre aspas, com certeza foi tá é uma se brincadeira se assim. Tipo... Uhum. Uhum. E ela, a minha cara é isso, né? Não sei se vocês sabem, eu sou muito ajeitada. Gente, eu sou muito ajeitado Num nível assim, eu me bato em tudo. Uma vez, quando eu era adolescente, minha mãe me levou no médico e ela falou: essa menina, não sei o que acontece, ela tá sempre Não, tu vai contar né? Saí com ele e dois dias depois me mandou a conta do japonês que comeu sozinho porque não comi. Mentira! Amiga, mentira! Cara de pau! também aí, eu Tá vi... aí, tu, o que, que eu fez? Eu não pagava? Eu também não? Falava tipo, querido Ela, ela não, não pô, comeu. Ela não Porque o cara tá tipo falando, come! Será que rolou um papo antes? Tipo, vamos? Ah, não, não tem dinheiro. Ah, vamos, eu pago. Aí ela não comeu. Aí não comeu e aí ele pensou, foda-se, ela falou que é Não sei. Olhando de todos os lados, essa situação parece muito bizarra. Perdi o óculos 3D na sessão do cinema e só pude sair quando achei ele fiquei duas horas procurando. E a minha cara, fazendo isso no sério. E a menina lá assim, certo, né? Ou o cara, não sei. Bacana esse meu date. Eu tô. Começou ótimo. Tchau. Pessoa super responsável. Será que a pessoa ficou esperando ele achar? Ah, se gostou eu da pessoa fica e ajuda a procurar, né? Mas essa foi uma pessoa meio entojada, assim. Ele falou, tipo, fiquei duas horas procurando. Não parece que alguém ajudou ele, né? Não é melhor falar, tipo, ficamos. <risos> Levei quatro bolos e só depois descobri que era fake. Ai, gente. Vamos fazer um vídeo sobre isso? Meu amor, Vocês querem vídeo de, tipo, catfish? Quatro vezes, então, assim, tipo... Tentou quatro, quatro vezes, vezes veio a pessoa e a pessoa é tipo... Não, hoje não dá, é que o meu gato... Vai jantar aqui em casa. Tive um crush na escola e dei em cima dele. E era gay, hein? Ah, normal. Eu recebo muito, muito, muito de estar. Tá? Não, e menino gay normalmente é bonito. Né? Sim. Eu acho que é porque se cuida tá é, Então tipo... tem a chance dos meninos se apaixonarem Ah, eu não sei, mas ele parece que é mais querido né é verdade ele mais consegue conversar coisas normais é. Sem ter medo de ficar dando em cima de ti É, é que nem conversar um homem que tem masculinidade Que não tem masculinidade tóxica, É tão bom, né? Uma hora antes do date, ele contou que namorava E perguntou se ela podia ir junto Pra gente ficar a três Do nada ele brota que é um trisal assim Não na avisa nada Não sei o que, que é, tem tantas coisas erradas nessa história Que eu não sei nem por onde começar primeiro se ele tem uma ah, vai um relacionamento aberto né além deles quererem ser trisal com pessoas desconhecidas aparentemente ainda é aberto talvez talvez a mina não parava de falar dos 487 ex namorados às vezes ela ficou nervosa aí ficou falando ficou né? falando demais gente tem é uma coisa que a gente tem que aprender na vida é aprender a, a deixar o silêncio fluir tanto com a amizade quanto em relacionamento quanto primeiro encontro entendeu principalmente o primeiro encontro tem momento que tudo tem que ficar em silêncio. Aí nessas assim, ó, a gente não quer deixar o silêncio, porque parece que o silêncio é a coisa mais triste do mundo, né? Parece ah. que o teu relacionamento, teu. Teu relacionamento não, teu De encontro tá falindo e aí tu vai falar e daí você fala merda. Mas vale é silêncio do que ficar falando besteira. Sou campeã. Em tipo assim, tentar acabar com o silêncio e aí falar merda. Tava na loucura com a gata, adorei, adorei o termo. <risos> Aqui em Floripa a gente fala loucuragem. Tava na loucura com a gata no WhatsApp. E quando a gente se viu, foi esquisito. Depois nunca mais nos falamos. Gente, uma coisa. Olha aqui, pre... olha aqui. Internet é uma coisa, pessoalmente é outra. Na internet não tem o lance da química, né? Carnal, dos feromônios, daquela coisa toda. Até o jeito que a pessoa mexe no cabelo. O jeito que ela te olha. O jeito que ela vira a cabeça. Às vezes tem gente que tem cacoete. Tem umas coisas assim que tu pode achar um charme. Tu pode achar aquilo uma fofura, tu pode achar é que é a coisa dele. Ou tu pode achar aquilo bizarro, entendeu? O jeito que ela mexe no cabelo, tu pode achar, e nossa, ela é tão fofa, ela fica mexendo no cabelo o tempo todo. outro pode achar que guria é irritante, ela não para de mexer no cabelo. Às vezes o hálito da pessoa te incomoda. Ou seja, pessoalmente é outra parada. E ao contrário também, às vezes, pessoalmente tem química até aquela coisa toda carnal, rola, papapá. Chega no WhatsApp e a pessoa fala de um jeito que te irrita. Ela usa uns emojis que te irrita. Entendeu? Então, tipo assim, depois que tem relacionamento, aí muda tudo. Mas, assim, de início é diferente. Tava em passeio com um boy, confiante, e ele correspondendo, até que do nada passou a me evitar. Isso é comum também, cara, não sei o que acontece. Ou a pessoa, sei lá, tu fez alguma coisa que ela não gostou e a culpa é toda dela, não é tua, tá? É, é coisas, lembranças, traumas ou afins da cabeça dela. Ou, às vezes, é, tem alguém que ela gosta, ou às vezes até um ex, uma ex, voltou a falar com ela, voltou a Atenção, e ela pensou: Ah, na real, eu gosto tanto daquela pessoa, a pessoa voltou, voltou a me dar atenção, então. Deixa isso aqui pra lá. Normalmente é assim, né? Marquei com ele na pracinha. Ficamos. Minha tia viu, contou pro meu pai. Nunca mais vi ele. <risos> Tinha fofoqueira. Tinha muito fofoqueira. Esse aqui parece a desgraça do meu date também. Vê o um vídeo lá que é muito engraçado. Ai, acabou. Acabou. Queria ler mais. Me segue lá. Tá aqui em breve. Em breve mesmo. Tipo, amanhã ou depois ou essa semana. Eu vou pedir mais histórias de vocês. Acabei de dar uma babada bem massa. Vou pedir mais histórias de vocês pra vocês mandarem por lá, tá bom? Não esquece de me seguir. Foi isso. Dá um beijo, Lu. Beijo! Beijo! Tchau!